Opa, Bruno Pissinini aqui novamente e nós estamos hoje neste belo vídeo aqui, nessa nova localização que eu já vou falar mais a respeito, para conversar sobre o problema de tráfego. Se você acha que você tem, digamos, problema com tráfego, nesse vídeo eu quero ensinar para você os quatro tipos de tráfego que existem que você pode conseguir. Se falando de tráfego online, na verdade, só porque tem diversas outras fontes de tráfego fora. Do mundo online, que sim, existe o um mundo fora dessa, dessa tal de internet. Então, vou falar para você desses quatro tipos de, de tráfego e como você pode resolver o seu problema de tráfego. Que não é, não, como a maioria dessas questões de na hora de criar um negócio online, não é tão simples assim. Então, só para mostrar aqui e falar rapidamente de onde eu estou aqui. Estamos em Barcelona, na verdade, obviamente você não consegue ver pelo fundo aqui, mas eu me mudei para cá, me mudei, vou ficar um ano aqui em Barcelona, que a minha namorada veio fazer um mestrado aqui e eu acompanhei ela, porque, como você bem sabe, tendo um negócio online, essa é a vantagem: é só você ter o seu belo laptop e uma conexão decente, e aí você consegue trabalhar de qualquer lugar. Mas, como eu já falei disso outras vezes até, na viagem do ano passado que eu fiquei pelo Sudeste da Ásia, isso já foi mais que comprovado que é possível. Só para falar aqui onde eu estou e como é que é aqui o lugar, para conseguir trabalhar melhor e também não ficar o tempo inteiro em casa, conhecer gente, praticar el espanhol, que eu preciso ainda praticar bastante, eu vim aqui, que é um co que eles têm, tem diversos aqui em Barcelona, eu sei que no Brasil tem também que o pessoal se junta pessoas como não só empreendedores digitais mas pessoas com seus negócios sejam online ou não mas que não vão não querem alugar um espaço só para eles então se juntam aqui então aqui é um até bem grande tem muita gente mesmo aqui trabalhando tem uns três andares aqui de não não é bem escritórios mas os um espaços assim que a gente pode usar para trabalhar e aqui é uma das salas que a gente pode usar para fazer, até tem um quadro, aquelas lousa branca aqui que você não consegue ver no vídeo, mas tem uma lousa aqui que eu vou provavelmente usar para outras aulas, que eu achei que eu não ia conseguir fazer, porque lá em casa eu tinha o meu, mas obviamente que eu não trouxe ele comigo, e eu pensei que eu não ia conseguir fazer mais, que às vezes até algumas, digamos, aulas, algumas dicas para dar, é bom poder desenhar. Mas então só para situar aqui onde onde eu tô, o que que está acontecendo aqui nessa vida e, e esse é a sala. Tem um pouco, talvez você note um pouco de eco no, no microfone. Então eu peço desculpas porque a sala é um pouco fechada aqui e até para não fazer barulho para o resto quem está trabalhando do outro lado. Mas a sala é bem bacana. Tem até um desenho lá estranho lá atrás, mas achei legal, achei legal incluir aqui como fundo. E agora após essa citação, vamos então falar realmente desse dessa história de tráfego e como você pode melhorar os seus resultados de tráfego e em geral. Então, basicamente, de todas as fontes de tráfego que a gente pode conseguir online, lembrando, estou falando do mundo online, de todas as fontes que a gente pode conseguir neste mundo online, neste mundo chamado do, do francês internet, a gente pode, a gente tem basicamente quatro fontes de tráfego e todas elas se englobam nelas. Quais são as quatro fontes de tráfego? A primeira delas é a mais simples: é tráfego direto. Basicamente, alguém digitar o seu site lá no navegador para procurar. E não vale se a pessoa digitar no Google e depois clicar no Google, já vai ser contado como diferente, apesar de ser praticamente a mesma coisa. Então, tráfego direto, a pessoa vai lá e vai direto para o seu site, alguém ouviu, ela ouviu alguém falar e vai lá, ou conheceu de alguma maneira, vai lá e digita direto. Só que isso já, já acaba fazendo parte do terceiro tipo de tráfego também, que a gente já vai falar. O segundo tipo de tráfego é o tráfico chamado tráfego orgânico ou tráfego de, de pesquisa. Que é o mais comum, que tem, digamos, a maior, maior fonte de tráfego nesse, nesse segundo tipo? Seria o tráfego do Google. Basicamente, você tem seu site otimizado, o Google reconheceu como conteúdo relevante para alguma pesquisa que alguém fez ali no Google e mostra uma página sua, seu site, o que for, como resposta para aquele usuário. Aí de repente, ela digitou, procurou, clicou, foi no seu site. Esse é o tráfego orgânico ou de pesquisa, e que eu já vou dar mais uma dica extra para você de como conseguir um dos melhores, alguma uma, uma série de vídeos para você assistir que tem realmente umas dicas. Excelente, um dos caras que mais entende de tráfego gratuito, tráfego gratuito, tráfego, eu vou chamar de tráfego orgânico, essa história de gratuito tem um certo, uns certo porém, mas vou dar uma dica para você ver alguns vídeos e também, de repente, depois participar de, de um curso avançado que tem sobre tráfego que pode ajudar você com isso. Eu já vou falar disso, só deixa eu terminar antes os quatro tipos de tráfego. O terceiro deles é o tráfego de indicações no, no Google Analytics ou outros lugares no inglês. Ele se chama referrals, que é basicamente uma pessoa indicando a outra, seja por qual meio for. Então, nisso está incluso parcerias, que a gente chama em inglês joint ventures, por exemplo, fazer um lançamento e tem pessoas mandando tráfego para você, disparando para as listas. É basicamente uma indicação. Esse cara é legal, preste atenção nele, dê uma olhada no site dele. É uma indicação. Na, mídias sociais também se encaixam aí, porque você está colocando o seu conteúdo, sua mensagem, o que for, numa mídia social, e as pessoas, ao ver, de repente gosto, na sua mensagem, vão querer olhar e participar do, do seu site. Só vendo que a porta não tá. se, se ela estava fechada para não fazer barulho para os outros. E, então esse é o terceiro tipo, que é o de indicações. E o quarto tipo é o tráfego pago. Tudo basicamente que você pode. Pagar para conseguir tráfego, Facebook Ads, Google AdWords, Banners, Bing, até TV, rádio, que seria mais das mídias offline, mas enfim, encaixe que você pode direcionar o tráfego dessas outras mídias para o mundo online. Mas lembrando que a gente está focando mais agora aqui no mundo online. E geralmente as pessoas, quando começam, acabam focando mais nos tráfegos, digamos, gratuitos, que seria o direto, o orgânico e de pesquisa e o de indicações. E acabam ignorando um pouco o pago. Isso eu estou falando para quem está começando mais. Depois, pouco a pouco, as pessoas começam a se dar conta que tem essa história de tráfego pago e pagar por tráfego. Só que muita gente tem a, a ideia errada de que por que, que eu vou pagar por tráfego se eu posso conseguir de graça no Google, fazendo guest post. Tem diversos motivos do porquê essa resposta. Eu gosto de, eu gosto de uma maneira como o Ryan Dice coloca muito bem. O Ryan Dice, não sei se você conhece, ele é um dos maiores marqueteiros do mundo, ele tem sei lá quantos negócios, já investiu mais de 10. Bilhões de dólares em testes e em tráfego. E ele fala que, assim, que, que é o que eu concordo plenamente, não existe problema de tráfego em si. O que existe é um problema de oferta. E isso vale para todos os quatro tipos de tráfego, mas especialmente para o último, o tráfego pago. O que, que ele quer dizer com isso? Parece, pode parecer estranho. Como assim? Não existe problema de tráfego? Eu existe sim, eu tenho problema de tráfego, eu não tenho, eu preciso mais tráfego para o meu site. Só que pensa assim, vamos exagerar um caso para ficar mais claro. Se você tivesse, por exemplo, uma super oferta, sei lá o que fosse, a oferta converte, olha, tudo que chegar no seu site você converte. Vamos supor para o público masculino. Ela, além de ensinar a sua oferta, você tem uma pílula mágica, um botão mágico, sei lá. Que além de fazer o cara conseguir conquistar todas as mulheres que ele mal olhar, ele nunca mais é brocha, consegue criar um negócio online lucrativo, escalável, automático e além disso, fazer ele ganhar 27 quilos de massa muscular em apenas 3 semanas. Oferta perfeita para o público masculino. Se você jogasse tráfego, se você pudesse comprar tráfego e a sua conversão se mantivesse, é uma oferta muito genérica, mas enfim, é só para exagerar o caso. Você não teria problema de tráfego, porque você poderia comprar tráfego no Google, no AdWords, no Facebook, no Bing, TV, rádio, o que fosse, porque ia converter. E aí, se você está colocando um real, comprando um anúncio, botou R$ reais em anúncios, e desses R$ reais geraram mil reais em vendas, por que não colocar mil, ou dez mil, ou 100 mil reais? Consegue entender que você não tem um problema de tráfego, você tem um problema de ter uma oferta que converte para conseguir escalar. Esse tráfego, claro, isso eu tô falando é fácil de entender, principalmente para o tráfego pago. Mas para os outros tipos também. Porque quando eu falo de você não ter uma oferta boa, não é só questão de oferta de valor monetário, mas de o que você tem a oferecer para o mercado que as pessoas possam se interessar tanto, que elas vão indicar para os amigos, elas vão falar para outra pessoa, o domínio, assim, ah, visita esse site, vou botar nas mídias sociais, esse artigo é bom, isso aqui é legal, e indicar. Então você tem uma oferta boa, não só monetária, mas de o que você tem para agregar no seu mercado? É que é a resposta. Então, o tráfego que falta para você, talvez é porque você ainda não tem uma oferta que, primeiro, dê lucro e segundo, que seja atrativo o suficiente para o mercado que você está mirando, para realmente eles se interessarem e indicarem e quererem promover. Se você tem uma oferta que converte muito bem, você vai ter afiliados vindo querendo promover você, que é o do terceiro tipo de tráfego, de indicações, porque simplesmente o que você paga, o valor que paga, converte muito e vale a pena para as pessoas. Então, essa aqui, esses são os quatro tipos de tráfego, e como essa armadilha, digamos, de ah, eu tenho um problema de tráfego, sim, a gente sempre quer mais tráfego, isso nunca vai acabar, mas você tem que cuidar que não é simplesmente trazer gente para o seu site. Se você não souber o que fazer com aquelas pessoas, não converter, e, não, e de novo, não digo nem só valor monetário, mas colocar no seu funil, dar algum propósito, não só, não, não só dispersar as pessoas que chegam no seu site. Você não vai nunca conseguir resolver o seu problema de tráfego e você não está conseguindo utilizar os que já chegam lá. Então essa que é, a, digamos, é a maneira certa de como você tem que ver o problema de tráfego para você realmente conseguir mais, conseguir escalar, principalmente com o tráfego pago. E como eu falei no início do vídeo, além desses quatro tipos de tráfego, que até se perguntar ah, qual é o melhor tipo, não existe um melhor tipo, depende do caso, depende do que é. O pior tipo é depender só de um. Se você depender só de Facebook Ads, que eu vejo muita gente fazendo. Se algum dia, que até o Facebook agora está cada vez mais chato, entre aspas, estão controlando mais, já vi algumas contas banidas por aí. Se você perder a sua conta do Facebook Ads, que pode acontecer a qualquer instante, o que, que você faz se essa é a sua única fonte de tráfego? Então tem que cuidar disso. E, e para o segundo tipo de tráfego, que é o tráfego orgânico e de pesquisa, que é um que muita gente acha que é gratuito, assim, tem até a certa parte do gratuito depois que está digamos estruturado realmente as pessoas procuram acham o seu site clicam você não paga pelo clique mas talvez você tenha pago para colocar o conteúdo lá e criação por exemplo o Henrique Carvalho do Viver de Blog ele tem os infográficos dele que é uma beleza assim de se olhar são realmente muito bonitos e aí, o conteúdo também top do top tem um custo de tempo e de dinheiro para fazer esse conteúdo para ter o tráfego gratuito orgânico e se você quiser aprender mais como realmente Estruturar o seu conteúdo, realmente otimizar os seus sites para conseguir esse tráfego orgânico, que, que realmente rende muito a longo prazo, porque é um tráfego que você não precisa ficar investindo mais, ao contrário do tráfego pago. É, nada melhor do que aprender com alguém que realmente foi lá e fez isso. E tem um tem um cara que eu quero indicar, que é um grande amigo meu, que ele fez, ele basicamente ele criou, cerca de, acho que se não me engano, 60 sites do zero, do zero, 60 sites e nesses 60 sites criados do zero, ele já conseguiu mais de 35 milhões de visitas únicas. Na verdade, tem uma certa, não sou, deve ser 32 milhões, porque ele nos 60 sites ele não tem como saber se a pessoa que visitou o site 7 também visitou 56, é difícil mesclar esses dados. Mas enfim, é bastante gente, é mais ou menos, se for 30 milhões então, seria cerca de 15%, 17 mil% seria 35%. Cerca de 15% da população já passou por um dos sites dele. É realmente é muita gente, é muito tráfego. Então se você quiser aprender mais, ele está agora com uma série de vídeos é, gratuitos que ele está fazendo, dando dicas. O nome dele é Samuel Pereira. Se você não conhece, ele é o fundador do Segredos da Audiência, que ele fala não só da questão de conseguir tráfego, mas isso também que eu falei de, de como rentabilizar tanto como oferta, que não precisa nem ser monetário, mas realmente trazer as pessoas para uma utilidade, fazer algo crescer e transformar numa audiência, pessoas que voltam para o seu site porque realmente elas se sentem em casa lá, tem algo de valor. Para ela, seja o que for, seja o mercado que você trabalha. Então, se você quiser dar uma olhada e né, aprender mais com algumas dicas nessa série de vídeos gratuitas, você pode clicar, vai estar algum link, ou aqui no vídeo, ou aqui abaixo na descrição, não sei se você está no meu site, ou no YouTube, ou onde for, mas vai ter algum link, algum lugar, eu espero, para você visitar essa série de vídeos. Então, tem uns. É aquela, é aquela coisa, né, a gente não precisa esconder aqui, é um lançamento que ele está fazendo, vai ter uns três vídeos ali de dicas, que são muito bons, por isso que eu estou indicando, e depois no final ele vai abrir. Para aqueles que se quiserem gostarem do conteúdo, quiserem se aprofundar mais em aprender mais ainda em como, como crescer o seu site, crescer o seu tráfego, ele vai abrir para inscrições do, do curso dele, que é o curso de Segredos da Audiência. Não sei quantas centenas ou milhares de pessoas já participaram das outras versões. Então, realmente é um curso que dá resultado. Tem muita gente aí fazendo que conseguiu resultados incríveis. Até se eu não me engano, no quarto vídeo dele ali da série, ele vai mostrar alguns estudos de casos muito bacanas que o pessoal que acompanha ele, que tanto que tá no curso dos tipos de resultado que eles tiveram que eu recomendo que você dê uma olhada até porque falar é fácil mas é legal ver os resultados que os clientes dessas pessoas tiveram porque é aí que a gente realmente vê que a pessoa não só sabe mas sabe ensinar que às vezes não é tão fácil às vezes tem muita gente tem muito conhecimento e não consegue passar adiante então este vídeo fica por aqui. Está aí a minha recomendação. Assista esses vídeos. Mesmo que depois você não queira participar do curso, sem problemas. Os vídeos por si só já tem algumas dicas muito boas. Vale a pena. Vai estar o link aqui em algum lugar. Depois eu vou colocar. Quando eu terminar aqui o vídeo, visite ali o site do, do, do, do Samuel, Samuel Pereira do Segredos da Audiência, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que ele vai oferecer para você. Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tanto quanto eu gostei de fazer ele para você. O próximo vídeo eu não sei em que localização vai ser. De repente vai ser. Aqui novamente, dependendo como ficar a qualidade do som, que agora eu vou testar. E também eu quero usar a nossa lousa branca para fazer algumas aulas, algumas dicas adicionais. Se você tiver algum conteúdo específico que você queira saber, seja de tráfego, enfim, na, no, no guarda-chuva empreendedorismo digital, tráfego, produto, oferta, marketing, o que for, deixe seu comentário aqui abaixo onde for, que você estiver vendo esse vídeo, de preferência no meu site, porque daí a gente controla tudo num lugar só. E eu prometo ver, vou responder. Tô sempre ali participando e tentar fazer os vídeos baseados no que você quer e precisa. Então eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima!